Boa tarde a todos, sou Maurício Mococa hoje eu vou fazer um vídeo aqui da faca regadeira mística, trabalhando aqui no deporte material de função. Então ela está carregando um pouco de areia no oscilante. E... é uma faca regadeira 75.3, motor aqui 24, motor Mercedes. Rapazinha muito legal. Olha ah, nosso amigo Jota ali que está fazendo a. carregando. Tá aqui a depósito aqui é nossa, o Casa Nova. E fazendo esse vídeo aí para o pessoal ver também a... vida do dia a dia nosso. que a fazinha carregadeira 75 micra trabalha é, vai só vai imocando, um monte de, de areia fina eu já tenho alguns vídeos dela já no canal no qual nós mostra ela trabalhando carregando os dois, vacilando uma aqui da frente ela ergue bem, ela carrega a carreta o um vídeo em curto e deus amigos aí para se inscrever no canal deixar seu like e fazer os comentários agora fim de semana vai ter uns vídeos novos aí que eu vou sair aí que eu vou não vir aí pesquisar um diamante a gente da areia está baixa, tá mais difícil para ele também carregar o pouco. Mas é uma ótima pá, porque a manutenção dela é barata é... Dela é tudo mais barato, essas pá novas aí, manutenção muito cara demais Então para depósito aqui, aí você vê, vem quando nós cortamos um os terrenos com ela Então é ajuda muito aqui É uma pazinha que já tem aí seus 40 anos mais de 40 anos né, mas é muito legal, ela é uma pá que eu acho que daqui a uns 20 anos ela vai estar tá trabalhando ainda aqui lá já carregou, já está saindo e lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal aí, deixar o like e dar uma força aí no canal Pessoal, que não é inscrito aí, se inscreva aí no canal. Aperte o sininho aí, porque quando nós tiver alguns vídeos novos, aí nós já. O YouTube deixa a pessoa, nós já manda a pessoa. E logo nós vai ter mais vídeo novo. então um vídeo legal, um vídeo bom. Aqui agora está acertando a carga lá em cima. ela acertando a carga, ela arrumando a carga em cima do caminhão esse é o nosso amigo Jota, vamos colaborador nosso aqui no depósito e logo vou fazer um vídeo também da carreta, carregando lá no porto e carregando aqui no depósito A carreta eu vou fazer um lá no, lá no Rio, carregando lá no Porto de Areia. E vou fazer também dela descarregando aqui também no depósito né? Agora está acabando de completar a carga no vasculante. Agora mais uma foto. Nosso amigo Jota aqui é um bom operador, tranquilo, judeia da máquina. Então ele, ele tem muito cuidado com ela. Agora então, ele já está quase acabando de completo Ele vai arrumar a carga do outro lado. Porque disse, agora vira de lá e arruma a carga de lá. ele só acerta a outra carga em cima aqui do lado de cá ó. e acaba de completar o a carga da areia mais um pouquinho ali pega mais um pouquinho no chão agora eu dei um zoom aqui para chegar mais perto Agora ele está acabando de acertar ela, já está com um bom monte em cima. E aqui os clientes aqui é enjoado, aqui se não for a carga boa, eles não ficam contentes. Então tem que mandar uma carga boa. Eles compram 5 metros, nós mandamos 6, compra 4, nós manda 5, que é para não ter reclamação. E agora já estamos encerrando, nós vamos encerrar esse vídeo, pedir aos amigos para se inscrever no canal. Fechou. E uma boa tarde, Maurício Mococa, que Deus abençoe a todos. Nosso amigo Jota já cansou de carregar o caminhão, já parou. Muito obrigado.